E aí meus amigos do canal GameTV, estamos aqui hoje num super vídeo de cavaleiro, guia de up passo a passo do level 1 ao 160, vamos ver tudo de cavaleiro aqui nesse super vídeo, tá demais o vídeo, vale a pena conferir, vamos conferir status, skills, mapas, dicas, armas, tudo de cavaleiro, e para você que não joga de cavaleiro, também tá legal de ver o vídeo, porque tem dicas aí de XP up, nada adianta né, você ter aquela é, aquela arma incrível, top e não tem uma boa XP-UP, não é verdade? Então, também você saber os procedimentos aí, para voltar a jogar, você que tá, se você estiver longe do jogo, pode voltar a jogar já, e se você já joga o jogo, vai saber tudo passo a passo, para pegar um bom level no BPT. Do level 1 ao 160, hein? Vamos lá então, começando aqui. Também vamos conferir o guia do rank de pvp dos cavaleiros mais top do jogo. No vídeo aí, o cavaleiro do meu amigo é, William, o Opressor do Midranda, level 151. Já já eu mostro o status e a arma dele aqui no vídeo. Vamos antes fazer uma coisa legal, vamos conferir aqui os cavaleiros do Cronos isso mesmo. Switch Ever, olha só, já já eu falo da build, hein? Calma aí, vamos primeiro ver isso aqui, que tá bem legal de ver, olha só. Switch Ever do clã Alcatraz, um grande abraço a todos os membros do clã Alcatraz, também servidor Cronos. Eu tô voltando, hein? Switch Ever foi morto por, olha só, temos 13x de um monte no Cronos já, tá bem legal o servidor. Ele matou um monte de 3x E... Aqui ele matou É, matou e morreu, né? Enfim, Vamos ver aqui, Zeixuan Cavaleiro Aqui do clã Kuzurien também matou Rainha da Balada Acho que é uma ata, se eu não me engano, não sei agora Tornado 12x Então você vê que Cavaleiro mata Mas também morre, então está bem equilibrado mas é uma classe muito boa também, já já eu mostro nos outros servidores, nos clássicos e valento. Pessoal, estamos aqui para demonstrar com o um Cavaleiro de alto nível, mas eu vou narrando aqui por partes e também dá para vocês saberem, né, uh, através da narratória do vídeo, como proceder para você chegar até esse level aí, 160, 150, tá? Começando pelo level 20. Então, se liguem aí e vamos lá! Como upar um cavaleiro do level 1 ao 160? Eu não vou aqui demonstrar todas as etapas, né? Oasis, Terra Maldita, porque já sabem, devem saber como é que é já. Simples, né? Se você quer um up rápido, se enche de cristais místicos, Mirotic, pega a bênção do XP, o bônus do XP da NPC, pega a poção 120% serve Premium fênix e vai lá para o esses e você vai conseguir muitos leves em poucos minutos se você for do Cronos ou clássicos e quiser um XP mais um XP lento você vai devagar jardim pela ruína é, evoluindo de arma pouco né e bem devagar é também uma opção de up não vou mostrar porque é muito básico né mas vamos começar então do level 20 tá Quais são as skills prioridade para seu cavaleiro no level 20? Primeiro, você vai colocar, para tancar mais, Espírito Drástico, level 10, ou para ter mais poder ofensivo em área, vai colocar Brandish, level 10. De qualquer forma, Brandish, level 10, vai ser obrigatório. Obrigatório é de falar, né? porque é uma recomendação apenas. Mas Brandish, level 10, vai ser muito importante para você upar, 100% treinado a skill para poder alcançar outras skills que vão te manter até os 160 mais que é por exemplo a de física é, quebra almas espada sagrada o pd ou a de mágica lua crescente né? então até pegar essas skills você vai ter que usar muito brandish tá? mas é, se você escolher priorizar no level 20, 30, espírito drástico você vai ter que ter Brandish, pelo menos level 1, pelo menos treinado para você usar ele é, frequentemente, né, sem precisar esperar o delay da skill então, treine Brandish 100% treinado e escolha level 10 uma das skills da tier 2, ou Brandish, ou espírito drástico tá? Corpo sagrado também é mais que importante, mas mais pra frente, tá? Aí você faz a quest por ela, dos Bargons, matar das Bargons, pega a quest da NPC da tia lá das poções da sua city, recarta em uplay, quest do level 30, por ela. Daí depois disso vai, faz a quest lá da... Chega ao 30, 35, chegar ao 40, faz a quest da tier tier né, que você vai conseguir skills tier 3 e você vai conseguir novas skills, tá bom? aí continue upando em terra maldita e progrida para Oasis pelo menos até o level 45 tem que estar em Oasis já, tá? você vai upar com brandish em área uma skill mágica skill que mesmo no level 1 mata bastante em levels mais baixos, né? e vai upar com brandish, tá bom? continue se equipando o suficiente para pôr pontos em força. E uma boa armadura. Se tiver Speed Up melhor. Se não tiver também. É suficiente. E você vai upando lá. A tier 3 agora. Mestre da Espada. E Escudo Divino pessoal. Ambas level 10. Cedou tarde, Mas você vai colocar primeiro. Level 10. Ou Escudo Divino. Ou Branish. Ou. Né, uh... Espírito Drástico, dá para colocar duas skills até level 10, nesse level 55 mais ou menos, tá bom? É, se você quiser um Super Tanker, vai pôr Escudo, Divino e espírito Drástico. Se quiser um Híbrido, põe Brandish, level 10 e uma das duas skills. Se você quiser uma build ofensiva física, pode pôr esta da Espada e pode pôr também o Brandish. Depende do seu gosto, né? Lembrando que eu não posso garantir ao certo se mestre da espada da tier 3 ela amplifica o poder das skills em área do cavaleiro, não posso garantir tá? até onde eu sei amplifica só o poder físico das skills aí tem que confirmar como outra fonte né? mas é uma boa skill para build física, ela amplifica eh, permanentemente passivamente o dano com espadas do cavaleiro dano físico tá? mestre da espada e Escudo Divino, para quem não sabe, foi atualizado, balanceado recentemente, em 2019. Escudo Divino agora pode ser ativado junto com o Escudo dos Deuses. E mais, hein, o efeito se passa para armas arma de duas mãos. Ele se soma e é transferido para a arma de duas mãos. Então, Cavaleiro tem muito bloqueio. E este é um assunto agora para já. Como que está o Cavaleiro, galera, em... 2020 e em diante né, porque esse balanceamento aí tem para ficar, como eu já falei né, tá balanceado cavaleiro, a defesa tá desbugada, é... cavaleiro mata muito bem área, ele tem um pvp bom, tanca bem, e também consegue ir em sword fazer um bom gold tá bom, tá excelente cavaleiro, Espírito Divino está balanceado, está com 5 segundos de delay. E se usar as do Babel da Tier 4, vai para 3 segundos de delay. É fantástico. Como é que é o caso do Kino Opressor? Ele dá um PD e dá um Quebra-Almas e mata o alvo no mapa mais forte do jogo, Abismo do Mar. Mapa 14x. Olha só o status aí: 6070 de poder máximo com força Terra a nova força do jogo, para quem não sabe, né? O status ali ó, chega facilmente a 16k de dano. Olha de defesa, né? Ah, 16k de dano é Demais, né? Me enganei ali, é 16k de defesa. Chega ali o Kina opressor. Detalhe, tá com uma espada Verus muito boa, né? Mas não tá a 25 não. Voltando aqui rapidamente, olha só hein, nós paramos lá no 55. Temos Tier 3. Grava aí, tá? Já já eu falo mais. Comprometido. Prometi aqui, vamos cumprir, né? Vamos ver os rankings dos cavaleiros e outros servidores agora, dos clássicos e Valento. Olha só, Sir Ferreira 170, nós temos três top ranks de Cavaleiro no Midranda, Ser Ferreira, Leônidas e Zeixuan, ambos 170. Pessoal, um Cavaleiro 170 é muito complicado de combater. Para combater um KS desse nível, só se for outro char a 165 em diante, senão fica muito complicado. Olha só, veja aí que ele mata tudo, hein? E aqui tem o Leônidas, Leônedas, aliás. Do clã Kuzurien. Olha só, só matou aqui, hein? matou todo mundo aqui. Inclusive matou 168. Zeixuan, vamos ver. Aqui no Medranda. Aqui foi morto, matou. 170 é batalha, hein. De... Duelo pra pegar fogo, hein? Maneiro. XD, Cavaleiro 167. Quem lembra aí do Cavaleiro Showman? Do meu tempo lá, 2010. Grande Showman, Showman, né? Do Showtime. Também fazia um PvP legal. Entre muitos outros Cavaleiros, Rafael também, entre outros. Aqui, foi morto, matou. Então você vê que Cavaleiro mata muito. Já já voltamos, dessa vez, com o Well tá? Vamos ver aqui nosso guia passo a passo de up de cavaleiro. Vamos lá, paramos no 55 estamos na caverna das abelhas, que entra no 55, passa quest da caverna, caçar muffins, né, etc e tal. Vamos pular essa parte, porque todos já sabem, né? Uh... Então, até aqui, você vai lá fazer a quest dos cavalos, mata, mata aqueles cavalos lá, centauro L, centauro S, sei lá, centauro, não é cavalo não, mata eles todos lá, consegue a quest, as skills da tier 4, mata o mestre, né? Vai ter novas skills da tier 4, ponto. Aí, muda a coisa, começa a ficar importante. As skills da tier 4 são uma das, é, são uma das skills de classes mais importantes do jogo. Eu coloquei certo isso, vamos ver. São quatro das skills mais importantes das assistir quatro das classes do jogo. Agora foi, né? Porque é muito importante, tá? Só fica de fora Espada da Justiça. Porque em área linear tem um baixo alcance. Não é importante. Mas bênção divina, escudo dos deuses e piso divino são muito importantes, tá? É muito importante essa tira aí. E você só vai completar pelo 15x, tá? Então, no level 60, o que priorizar? Se você quiser tancar, escudure os deuses. Se você quiser mais poder, é, poder físico, né? É, benção Divina e crítica Divina, PD. PD que está balanceado, como eu falei, e dá 7 hits no level 10 com um delay de 5 segundos. Foi nerfado. Foi desbalanceado e foi de novo foi desnerfado. Enfim, ficou como está, ficou muito bom. 5 segundos, level 10. Antes queriam colocar muito mais, mas ficou mesmo num delay mais baixo. E aí é o seu gosto né, de upar no level 60. Mais. Você vai upar lá em Santuário Sombrio tá? até o 80. Recomendo tá? uh, no 8x. Podendo tancar já, você continua, segue para S1, Templo Maldito. Primeiro andar, tá bom? Recomendo isso aí porque lá o XP é bom e os mobs ficam bem agrupados. Aí os pontos EP vão estar assim. quiser tancar, você põe escudo do deus. quiser matar, você coloca em Benção Divina apenas para abrir de física. Atenção, é, bênção divina não amplifica o poder mágico dessas skills em área, tá bom? E o PD, por enquanto não recomendo o Príncipe Divino é uma skill muito boa mas é mais para build final de cavaleiro E os pontos SP, como estarão? É... Se você quiser ser tanker, tá? Espírito Drástico, level 10 é... Escudo Divino, level 10 e Brandish, obrigatório para você upar em área, level 10 também é... Opção ofensiva, suporte, e para si também, amplifica também o poder físico do próprio cavaleiro, né, não só da parte. Valor sagrado, galera, skill balanceada, muito boa, vale a pena investir nela até o level 10, tá bom? Valor sagrado. O que mais? Mestre da espada, se você tiver build física, tá? E por último... Tudo que, reflige, tudo que sobrar né, de pontos, você pode pôr ali em Corpo Sagrado. Então, Skills Essenciais até o level 80. Mestre da Espada, Escuro Divino, Corpo Sagrado, Brandish, Valor Sagrado e Mestre da Espada, tá bom? Você vai nivelando, colocando ali pontos em uma e outra, mas recomendo deixar por último... Deixe por último para upar corpo sagrado, tá bom? Por último, não essencial. Ajuda, mais lá por ET1, né? Vamos chegar lá, calma aí. Uh, tá, upa em S1, continua upando até você poder tankar e matar bem em Iron 1. Em Iron 1, tá? Aí você pode ingressar mais ou menos pelo 85, mais ou menos, recomendo, tá? Entra antes nesse mapa, mas recomendo um pouco, mais, um pouco depois, tá? Ainda não faça quest da Tier 5, deixe pra level 90, porque a não ser que você queira pegar antes a Lua Crescente, no caso da sua build ser mágica, tá bom? Upa em S1, quando puder upa em Iron 1. Geralmente minha passagem por Iron 1 é muito breve, eu upo só uns 2 levels e já enjoo, porque a XP fica horrível. E Iron 2, até como sugestão aqui do pessoal do canal, Iron 2 é melhor para upar, tá? Aí do... Uh, até o level... Aí depende, tá? Mas você vai entrar no 8x em Iron 2. Começar a upar no 8x ainda, tá bom? E XP Up, como é que... A gente pode separar isso aí, como é que pode escolher XP Up ideal? Aqui pode variar muito de acordo com o level e mapa, tá bom? A XP up ideal seria, claro, a, maior, a mais boa possível, né? 120%. Mas como é muito caro e tal, o pessoal não quer comprar sempre, você pode simplesmente ativar um baú superior de 50%, que é barato. É, tem de um dia ali que você pode fazer escalas de up de 3 em 3 horas. Tipo assim, upa 3 horas, de tarde para um fim de semana, por exemplo. E upa, 3 horas à noite. Tranquilamente, entendeu? Dá pra pegar um monte de XP. Ainda mais se você matar em área. Recomendo a build em área, tá bom? Build com Lua Crescente, level 10. Como é que é a Lua Crescente, level 10? Level 10, ela tem 200% de dano. 200%, cara, é muito top. Você mata muita coisa, mesmo com espada comum, como é o caso do meu cavaleiro meu cavaleiro, o Max Roman do Medranda 130, ele com espada 108 mais 17 eu mato muito bem em ET1 com lua crescente leva 10. lua crescente tem delay em todas as skills tá? então o delay é permanente na lua crescente, mas você pode fazer o que Poucos fazem, você é trabalhoso, é, mas dá resultado. F1, F2, o que, que é isso? Põe F1 Lua Crescente e põe F2 Brandish, tá? E aí você vai dar F1, F2, enquanto o delay é ativado da Lua Crescente, você vai aproveitar e usar o Brandish, e assim sempre, pra sempre, né? Claro que é chato de upar assim. F1, F2 e tal, sempre assim, enjoa, mas é uma boa solução para ter um XP a mais. Espada da Justiça, ela não é tão boa pelo seguinte, ela tem uma área linear e não acerta tantos alvos assim por isso, entendeu? Mas ela tem um dano bem maior que o Brandish, três vezes maior, pelo menos. Mas o Brandish tem um dano menor, mas acerta dos lados, aproveita mais a skill porque acerta dos lados o Brandish, certo? Então, na minha opinião, compensa mais Brandish com Lua Crescente, level 10. Lua tem um pequeno delay de 5 segundos, acho que é menos até, 4 segundos eu acho, não sei agora. Bem, chegamos ali, você vai, upa, em Iron 2 up em ice 2 mas pelo amor de deus, não vá pra ice 1 galera, porque lá os mobs congelam, tem congelamento os mobs e fica um saco de upar exceto quando tiver evento full mobs da zenith, aonde todos os monstros do mapa se transformam num tipo só de monstro, de evento e aí o congelamento some, fora isso não up em ice 1 tá? up direto pra ice 2 mais ou menos 95, 99 no máximo. Entendeu? Que Iron 2 vai ficar cada vez pior. O XP, se você quiser ficar em Iron 2, por um motivo ou outro, você pode ainda ter um XP muito bom em Iron 2 em ativar simplesmente uma Fênix e poção de XP de 120%. 120% que é a poção mais alta que nós temos por enquanto, né? É, então basicamente é isso, tá? você vai amplificar XP em Iron 2, mas o recomendado é que você dupe mesmo em Ice 2, Santuário Congelado. Tá? É, você pode usar a caixa de ataque tranquilamente, se vende a 5 ou 6 KK de Gold na cidade, pode também comprar pelo Crystal Shop, em game, acho que é 5, 5 mil Zeniths, a caixa de ataque level 100 e um pouco menos caixa de ataque do 9x tá? e vai te dar uma arma uma espada no caso mais 20 tá? referente ao seu level então um item muito bom essencial para você é, poder upar com seu cavaleiro tá bom? caso não tenha uma espada titã com a jeng bom você vai upa ali mata o fúria lá, derruba Fúria, level 100, quest level 100, e vai continuar upando em Ice 2, até você poder tancar e matar bem em ET1. Coisa que para o Cavaleiro, pessoal, é muito fácil de fazer, ele consegue matar muito bem e tancar bem em ET1. Não é complicado você mudar de mapa de Cavaleiro, ele tanca bastante mesmo. É, claro que não recomendo ainda a ET1, logo... No level 100. É, como é que está o status agora? Bom, agora tem a tier 5 já, tá completa a coisa, tá grandão então, né? Aí já muda a coisa, né? O que acontece? Você vai completar cada vez mais suas skills dos pontos SP e os pontos EP vão ficar assim escuduros dos deuses, level 10, é obrigatório. Obrigatória é pau de arrasto, né? Não quer dizer que tem que usar, tá? Mas eu desconheço um Kina 10x que não use escudo dos deuses, level 10. Acho que todos eles usam escudo ou quase isso, né? Ou level 7, level 6, enfim. É muito importante, então, escudo dos deuses, tá? É... Segundo skill é importante. Como eu falei, escolha ou build física ou build diária, tá? Build física vai usar ou quebrar almas ou espada sagrada. É, build de área vai usar lua crescente, tá bom? Albuio ah, um de física, é, você pode usar ali uma força enigma, força enigma física. Também não esqueça de Lost, né? Quem lembra daquela frase? Lost é Florida. Ah, bom tempo, né? Pessoal. Lembram do aquele crítico do arqueiro sombrio lá de Lost, hein? Bah, eu sofri! Não, mentira, eu nem pisei muito em Lost não. Eu era noob. Eu upava mais em.. Outros mapas, né? Mais baixos que eu tinha Maus equipamentos na época. Mas enfim, não dispense Lost, tá bom? Vá pra Lost se precisar. Com a sua parte, claro, com o dano físico. Que com parte aí sim rola, né? Uh, mas se puder, é, upar em parte em santuário, congelado, melhor ainda, XP é melhor. E fique ali até poder tancar ET1, tá bom? Qual que é a diferença básica entre quebra-almas e espada da justiça? espada da justiça, tem um bônus contra morto-vivo, e tem dois hits muito fortes. Mas não tem taxa de ataque quebra-almas tem um dano menor, também dá dois hits, mas não tem bônus contra morto-vivo, mas tem bônus extra de caixa de ataque. Ou seja, o cavaleiro quase que não erra hits com quebra-almas, mas o dano sai um pouquinho mais fraco em relação à espada sagrada, mas que ainda assim é um dano muito forte do quebra-almas. É, continuando, estamos aonde? 105, tá? Tá, fiquei fortão ali, já pode tancar tudo, pode tancar já o avô do Hop e você foi pra ET1, tá? Agora você vai ficar numa Dungeon por um bom tempo. ET1, tá? É, você vai upar ali até poder pisar em ET3, ET3 libera 108, mas dificilmente um player vai jogar em ET3 logo no 108, que é mais difícil, né? O Trone, HS de ET3, torre sem fim, terceiro andar, está full mobs, tá? Então, vale a pena você conferir ET3 quando puder. É, continuando aqui, vamos ver o ranking agora do... Do... Estamos em vamos para o depois Migal e Valento. aoel foi... Mito 17, 170. Olha só, se liga aí. Do clã Master Kills. É o primeiro em. Do rank PVP do Auel. Olha só, matou todo mundo aqui. Chama, Previs, Zeus BT, x Gab vs Brabo, Queen, Shout. Então, 170 é muito bom. Entendeu? Na verdade, 15x já é muito bom, cavaleiro. Que é uma classe que eu recomendo sim, atualmente, tá? Vamos ver aqui, continuando. Olha só. 169, Marton. Matou todo mundo aqui. Matou muitos players. 16x, né? Mas foi morto para abridor X163. É, vamos ver aqui. Lord of Storm. Rei Tempestade do Clã Cartel. Muito bom também o desempenho dele aqui. Matou 146. Vamos ver aqui, o que mais? Vinis Matos também, vamos ver o desempenho. Já continuamos o desempenho aqui, o nosso guia, tá? Matou o 167, o cavaleiro dele. Matou Acorrentador. Acorrentador. Atormentador, ou oh, analfabeto, tô cego mesmo, hein? Ai, Rodrigo, 161, matou, matou, matou, matou, matou, matou. Muito bom também, viu? Você vem então que cavaleiro fato PVP, muito bom. Membro do clã Alcatraz, forte abraço aí a todos os membros do clã Alcatraz, também membros do clã Kuzurin e também dos servidores Auel, que eu espero migrar em breve. Sem esquecer, né, os outros servidores, é claro. Uh, então, vamos continuar aqui a build, tá? De cavaleiro. Atenção, para tudo, para tudo, para tudo aí, por favor, ô oh, assistente, por favor, para tudo aí. Beleza. Então, atenção, galera. Essa fase é muito importante. ET1 é essencial para você conseguir se dar bem no jogo, tá bom? Por quê? É transição do baixo level para o level intermediário, tá bom? UP em ET1 até poder tankar ET3. De ET3, você pode escolher laboratório secreto ou continuar em ET3. Eu preferi continuar em torres sem fim terceiro andar, tá bom? Porque o dano ele, dos mobs ele é menor do que laboratório e a XP é um pouco maior. Não sei se é impressão minha, mas eu percebi isso, entendeu? Eu me senti mais à vontade em ET3, tá bom? Estamos agora no 120, e a sua build progredindo cada vez mais, tá bom? O que acontece agora? Agora tem pontos bastante para colocar em duas skills EP até o 10, e sobra pontos para colocar um pouquinho ainda, algumas, alguns pontos para colocar em uma terceira skill. Tá? E aqui vai escolher. mas é, continua a mesma coisa Para build física Quebra almas ou espada sagrada Quebra almas vai errar muito menos os hits É ideal para quem tem Bracelete ruim Ou com a Jengue baixo né? Espada sagrada é muito mais forte Mas erra alguns hits É ideal para quem tem Bracelete muito bom tá? aí A escolha é sua mas não recomendo para up Pinhara é, Espada da Justiça, tá? Porque tem um ataque linear muito ruim. Prefira mil vezes o Brandish. Melhor, né? Pegar os mobs com dano baixo, mas pelo menos acertar eles. É, acertar, né? Pelo menos, né? Já que o Brandish tem uma área que se expande para os lados. Certo, pessoal? Reforçando aqui as dicas de KS. É, escudo divino pode ser usado com a escudo dos deuses e ambos ativam os efeitos para armas arma de duas mãos. Tá? Encanto sagrado, por enquanto não é utilizado, muito pouco usado, não tem muita utilidade. A não ser, talvez, em algumas exceções. E outra dica importante, dispense totalmente a tá? uh, arma de uma mão. arma de uma mão não é necessária. Porque você trava totalmente o seu up. Você mata muito pouco. Então galera. Uh, sobre agora as dicas de ouro que eu ia falar aqui. Que eu, essa é uma dica que eu consegui de um inscrito do canal. Telespectador do canal. O Bruno. Que sempre assiste aí. Vídeos do canal. Bruno Macedo. Me sugeriu tá, é, usar... Uma poção de XP assim, dessa maneira, tá? Eu vou dizer agora desde Ice. Em Ice, Ice 2, poção de XP 50%, até o level 100. No level 100, você pode usar poção de XP de 100% até o level 105, mais ou menos. E Fênix, tá bom? 105, em ET1, continua ali com poção de XP de 100% ou baú superior, 50%. Novo mapa, XP nova, então vai upar bem igual, tá? Aí, você vai continuar até 120. 120, fica mais devagar a XP, ah, o pessoal desmotiva às vezes. Não desmotive, força, firme, você chega lá. Atenção, 124, mais ou menos, você pode continuar com a poção de XP de 100%. 125 em diante, Recomendo, poção de XP 120% com Fênix, tá? E continuar assim até 130%. Você ainda pode usar caixa de ataque do level 100 ou uma espada 108, se você tiver sem gold. Pode sim usar uma espada 108, contanto que tenha um bom Jing, tá bom? Que vai dar um bom desempenho igual. É improvisado, não é recomendado. Mas já ajuda, né? Claro, que se puder usar uma espada mortal, melhor ainda, né? Mas há um arging ali, mais 17 para cima. Você é um tá sofrido, mas consegue upar. Você pode upar em laboratório secreto, com seus amigos, com sua parte, ou solo, em área neste mapa, até o 130. 130... Agora a coisa muda galera, tá? você pode escolher continuar em laboratório, se tiver maus equipamentos, se tiver equipamentos não tão bons, ou pode upar com dano físico, bem equipado, em estrada sombria, estrada sombria, mapa do 130, ou você pode continuar upando com a sua parte neste mapa, tá? com dano físico, cavaleiro dá um bom suporte com valor sagrado, então, toda parte vai querer você, valor que só amplifica skills físicas, tá? Não importa a classe, sempre só amplifica skills físicas. E aí você vai upando ali, uh, em mapas, laboratório, arma antiga ou estrada sombria, até 14x, tá bom? 14x, agora você vem aqui, ó, para este local... Este local aqui, muito importante. É Mapa final do jogo, por enquanto, né? Abismo do Mar. E aqui você vai ficar upando até... Uh, 170, né? Até que surja outro mapa. Por enquanto é esse aqui. E como fazer um bom XP? Aquele XP top no jogo, no 150. Pessoal, use uma espada boa. No mínimo mais 20% serviço prêmio poção de XP, 120%. Fênix não, não tem que usar necessariamente uma força. Terra, vamos ser humilde, né? Tem que pode usar uma força Ordo física se quiser, mas é, é importante você usar o melhor, né? O melhor no caso é a força. Terra, tá bom. E eu não recomendo mais a build mágica no 140. Tá bom, recomendo a build física. Porque é fantástico. Você dá um hit do PD e dá um quebra-almas e mata o mob na hora. O mob não dura 3 segundos com o cavaleiro. Claro, uma boa espada né? e uma boa build. Por falar em boa build, atenção para as skills. Ficou assim a build final de cavaleiro no 16x. Corpo Sagrado Tier 1 Level 10. Absorção contra mortos vivos, tá? Mas ajuda, para evento ajuda. Treinamento básico ou físico, não lembro agora. A tier 1 aumenta passivamente a resto do cavaleiro. Ajuda, ajuda. Tier 2. Brandish Level 10 por opção, só para completar mesmo, né? Valor Sagrado Level 10. Amplifica o dano físico do cavaleiro e da parte. Buff ativo. E, por último, na Tier 2, Espírito Drástico, tá? Level 10 também. que amplifica a absorção e defesa do cavaleiro. Chega a 16k mais de defesa com Verus, tá? Com Skill. É, tier 3. Mestre da Espada amplifica... O poder passivamente né? do... do Cavaleiro com espadas, level 10. GC, por conveniência, também, level 10. Olha, tem KS que mata, hein, com GC. O que mais? Escudo dos Deuses, level 10. E agora, tiro 4. É... Escudo dos Deuses, level 10. Benção Divina level 10 e também o PD, muito importante detalhe. Excelente skill para você matar uh, players de arqueira ou Atalanta no pvp, mas que te prende aos hits aos 7 hits. Te prende a animação. Você não pode potar na animação e pode morrer. Esse é o porém. Tá? É, e tier 5 finalmente. Level 10. Benedito. Amplifica o poder do Cavaleiro. Acho que é 50%. level 10. Não me recordo bem agora. E você escolhe uma Skill de dano 1 a 1, dano físico. Ou quebra almas ou espada sagrada. O que sobrar você pode pôr ali no acrescente, que talvez ali no 16x você possa matar bem em área com mais pontos em força em Abismo. E é isso aí. Status coloque muito status de talento, porque cavaleiro as espadas do cavaleiro pede muito talento, acho que é 100, 102 geralmente, de talento que pede. E você pode fazer a build pure também, tá? Deixando inteligência base e usando poção redutora de mana, né? Para ter mais força, tá? Você pode poupar até 50 pontos em força, inteligência, para colocar em força. Ou seja, um 160 pode ter poder de um cento e, e pouco ali. Aí você vai depender da sua build, né? Mas recomendo sim, recomendo a build pure para cavaleiro. No sentido de tirar a inteligência e colocar em força. Aqui o Valento, né? aí, outro top rank aqui, 170. Muitos 17x. Power, Time Out, Talarico. Aqui do clã Anarquia. Aqui do Valento. Abração também aí pra galera do Valento. Então é isso aí pessoal, visualizando aqui o último up, último tape de up do Cavaleiro Opressor, Forte abraço aí para todos os cavaleiros deste grande continente de Princeton, todos os pristonianos. E a você que me assistiu, muito obrigado. Já sabe hein, bora o passo ao cavaleiro, que está muito boa a classe. E recomendo como uma das três classes mais boas para jogar atualmente. Valeu pessoal, se inscreve aí e até a próxima.